Fala, rapaziada, mais um Doet no Mundo, começando pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre os erros e acertos que cometemos ao longo de 4 anos morando na Austrália. É isso? É isso aí. Check it out. É isso mesmo. É isso aí. Tá entrando acertando esse vídeo? Fica comigo e check it out. Quais... Quais... Quais... Tô eu não sei vai. o que tá acontecendo comigo hoje. Hoje eu tô... Eu não bebi. Eu não bebi. Vai. É, vamos lá, vamos lá. Primeiro um erro que a gente teve morando na Austrália foi chegar no país e não conversar com um agente de imigração. É, isso a é uma gente coisa ruim. demorou muito para procurar um advogado de imigração, um agente de imigração, porque, na verdade... Tanto, tá acho que tanto na minha cabeça quanto na sua A gente achava que era algo muito distante né? Tipo, ah, um é. dia a gente vai ver isso Um dia a gente vai se preocupar com isso E se a gente tivesse procurado Uma pessoa logo no começo né? Talvez até antes do intercâmbio A gente teria feito muita coisa diferente As escolhas que a gente fez Curso que a gente escolheu, enfim Então, eu acho que se você tem vontade De fazer intercâmbio, mas a sua vontade Lá no final É de fato emigrar, é de fato morar fora pesquise antes, tente procurar um profissional antes para você poder fazer um planejamento certinho e também não gastar dinheiro com coisas que não vão te trazer retorno no futuro. É, porque quando você começa com a gente de imigração logo no começo, você consegue tra traçar... Um plano. Um plano. É. Né? Já consegue traçar o seu plano Austrália aí. Porque no nosso caso a gente né? tinha... Mais, mais você do que eu, porque eu não tinha tanta vontade de morar lá. Mas no nosso caso a gente tinha um sonho mas não tinha um plano. É. Então era aquele sonho ficou lá, ali, esperando ali o um momento. É. E a gente teve que acabar transferindo ele pro Canadá, porque pro Canadá a gente tinha um plano. Exato. E então tu fez toda a diferença. Quando você tem um, um plano e você segue nesse plano, fica tudo muito mais fácil e é palpável. Eu diria você palpável. Você consegue ver onde você é. tá indo, o que você precisa fazer e não só ficar esperando as coisas acontecerem. Exatamente. E isso já, isso já bate, na verdade, de conversão com a jogada de imigração, de um agente de imigração, é de escolher o curso da sua renovação também, né? É. Muita gente escolhe o curso da renovação ou pelo valor, ou porque é mais barato, ou porque ele deixa você estudar menos né? É. Existem muitos cursinhos aí que, chamam, que a gente chama de cursinho pega visto, uhum. né? Então, isso não é bom pra você, não é bom pra imigração, não é bom pro seu futuro, não é bom pra ninguém. E não vai te levar a É um lugar negócio nenhum. que você vai gastar dinheiro à tom hum. e que você não vai ter nenhum futuro lá na frente, né? Não vai ter nada que possa te ajudar a migrar, né? O mais interessante é você entrar num higher education, num curso de universidade, ou numa pós-graduação, pós num master. Esse tipo de curso te dá também mais dois, três anos de visto só pra trabalho no final uhum. do curso. Depois disso você consegue aplicar pra um sponsorship. Até o então, okay. Até um tape. Um é uma opção até que, um às vezes, cabe, é mais palpável, cabe mais no bolso do que uma faculdade, só que é muito melhor do que você escolher o seu curso baseado só no valor dele. Tipo. Vamos acordar, fazer o um negócio direito? Vamos? Esse é um erro que a gente cometeu, que eu não cometeria novamente. Não cometeria Se, eu, se fosse para voltar, né? Uma outra coisa é a gente não ter feito a prova do IELTS também, logo depois do, term, do término do curso de inglês. Por quê? A gente foi fazer o IELTS Três anos, anos depois que a gente terminou o <risos> nosso curso de inglês. É. A gente fala inglês, nós somos fluentes na língua, nós entendemos, conversamos, escrevemos, ouvimos, normalmente, né? A grande questão é que o Wilds ele não é uma prova de inglês, Era é uma prova de conhecimentos gerais em inglês. Ele é uma prova de estabilidade emocional. <risos> é. O IELTS é uma prova de estabilidade emocional, na real, né? Então, se você não tá falando inglês direito ainda e, e também não tem estabilidade emocional, estabilidade emocional... As chances de você tirar cinco são grandes, né? Quatro. É, é são que enormes. se você... E a gente demorou muito pra poder se fazer Se você isso, acabou né? de sair do curso, querendo ou não, tá tudo muito fresco ainda na sua cabeça, a estrutura da prova, isso pra quem fez o preparatório, né, pro IELTS. Você tá com tudo muito fresco ainda, você já sabe como é a estrutura, você sabe o que esperar, então, às vezes a pessoa fica com medo. Ah, não vou fazer agora, minha nota não vai ser boa. A melhor coisa é fazer a prova assim que você terminou o curso. Porque daí você Isso. vai estar com tudo na cabeça ainda, tudo preparado para fazer a prova e tirar uma nota boa. Se você tiver feito o preparatório pro IELTS também. É. Não adianta terminar os seus seis meses no a gente é, ir lá Tem fazer o IELTS, IELTS o também. Preparatório. Feito o preparatório do IELTS, tal, renova para mais um tempo de inglês. É. Faz o preparatório pro IELTS de três meses, aí vai lá e faz a prova, né? uma espera dois, três anos. Pra fazer. Exatamente. Se bem que também de muito do propósito da pessoa também. Porque o IELTS, ele dura dois anos, né? A duração da prova são só de dois anos. Sim, <coughs> então... a, prova, a prova dura dois... Você pode usar ela por dois anos. Validade, seja pra entrar né? na faculdade ou seja pra fazer um, um, algum programa é, migratório. Mas, eu acho que vale a pena, mesmo assim, fazer logo que você terminou o curso. Porque mesmo que você perca essa prova e tenha que fazer de novo, você já passou pela experiência, você já sabe o que esperar. Nossa, me dá até uma dor de barriga. Só de pensar em fazer né? <risos> <série>, certo, <me> dá... <risos> Me dá revertério. Então, mas agora você de... já sabe o que esperar. É, já sei. Você vai estar muito mais preparado. É horrível. É, é bem horrível. O último erro, então, que a gente cometeu, a Paula vai comentar pra você. <risos> o último erro não foi do Thiago, foi meu. Que eu escolhi, na verdade, ele escolheu uma cidade que não combinava comigo. Então mas combinava assim. comigo. Se você vai fazer intercâmbio, tenho certeza que aquela cidade combina com você. Porque você vai ter que raiva, Essa raiva de Brisbane é tão legal. Porque é muito calor, porque é interior, porque não combina comigo. Então, assim, eu hoje, se eu Melhor fosse pra Austrália, cidade. eu iria pra Melbourne. Melhor cidade de Brisbane. Porque Melbourne tem tudo a ver comigo. Então, assim, pesquise bem. Não escolha uma cidade só porque tem um boy lá, entendeu? Escolha <risos> uma cidade... Que combina com você. Bom, seu boy tava lá, você tinha que ir pra onde seu boy tava, você né? Você tinha que ter ido pra Melbourne como você. É. Eu já tava lá quando você chegou. Não importa. Eu já estava lá. Você... Agora vamos pros acertos. Ah, meu Deus do céu. Não, ó, a diga, o maior erro que você pode cometer na sua vida é, é se relacionar vou... com um brasileiro. Um brasileiro. Começa brasileiras. É com isso país. que eu tô falando. Não O que eu vou encontrar brasileira no exterior? Eu podia estar lá casado com uma australiana, tava com visto já. Ah, eu o que, que eu tô fazendo com você? Pois é. Tá vendo? Você é que eu te amo. Fala ah, uma coisinha ah. é linda, meu Deus do céu. Então vamos falar dos acertos, vamos falar das coisas que nós fizemos certas, né? Porque. Nem só de erros, Nem só de erros se, erro se vive a vida, né? <risos> Digamos assim, que da coisa... então, nossa a vida é baseada em erros. Mas tem ali um porque dedo que na cara que é e certo. gritaria, né? E tudo é... que acontece na vida é isso. Porém, a vida também é feita de acertos. E eu acho que um dos acertos que a gente teve. Foi primeiro não ter mudado de lugar aqui no nosso... Primeiro não ter fudido o nosso roteiro, nosso roteiro, pronto. Primeiro ter viajado pra vários países. A gente conseguiu ter o tempo e a oportunidade de viajar pra países que a gente não pensaria em viajar se a gente não estivesse por lá. Então, vamos lá. A gente fez Indonésia, Japão, China, Coreia e Nova Zelândia. Porque verdade, não é caro viajar no exterior. Não... Quando você tá dentro da Austrália, viajar tanto dentro do país e fora não é tão caro, mas... <risos> A gente vê que muitas das pessoas, elas não é, se planejam pra viajar, né? Exato. Elas só ficam ali focadas em gastar o dinheiro ou pra renovar o visto, que ou é Ou comprar videogame, sentido, tá vendo, Arthur? Ou, é, gasta, ou acaba gastando dinheiro com coisa idiota, tipo, ficar gastando dinheiro com balada e etc. A coisa mais estúpida... Eu vou falar. Eu vou falar, tá? Para, para, para, para, para, para, para. Eu vou falar um negócio. A coisa mais estúpida que você faz no seu intercâmbio é gastar todo o seu dinheiro no Down Under, falei Falei. Todo seu dinheiro com pinga. Com pinga. É. onde onde é um bar de Brisbane. Você tá em Sydney, você tá em Melbourne, pra Canadá, sei lá. Não gaste todo o seu dinheiro com cachaça. É, mesmo. é porque a gente vê que tem muita gente que até ficou o mesmo período que a gente na Austrália, só que não conheceu lugar nenhum, não viajou, não fez nada. Um abraço, Murilo! <risos> tem, tem pessoas que têm a capacidade de, de não, não conhecer E o Opera House, você foi para a Austrália, você não foi morar em Sydney e você não foi conhecer e o Opera assim, House. essa passagem custa 50, 50 dólares, é só você planejar um pouquinho ali, apertar um pouquinho que vai dar certo. Ou seja, é só planejar, não gastar tudo com cachaça, que você consegue viajar também. Dá okay, para viajar a gente... dentro okay. da de Austrália, dá para ir o Japão, dá para fazer muita coisa. Exatamente. Outro acerto bacana foi a gente ter levado dinheiro para os primeiros meses. Né? Eu levei 3 mil dólares para começar o meu intercâmbio E pra mim foi a melhor coisa que aconteceu Porque eu já paguei bonde, já paguei acomodação antecipada Porque tinha dinheiro para comer E depois de duas, três semanas eu arrumei um emprego e comecei a tocar a vida Então pra mim, levar dinheiro foi uma das melhores coisas que pôde acontecer pra mim é, no começo Eu atrasei um pouco a minha viagem A ideia era ter ido no comecinho do ano, né E eu acabei indo lá para abril Eu atrasei um pouco a viagem Um, um, porque, um porque eu sou desorganizado do E dois porque eu tava juntando um pouco mais de dinheiro porque eu não queria chegar lá. Eu, eu tinha um foco da minha vida, que eu queria procurar emprego na minha área. Então eu me planejei, juntei um pouco mais de dinheiro para poder chegar lá e não ter que ficar desesperada procurando emprego, para que eu tivesse tempo de procurar algo na minha área. Então eu só fui arrumar emprego depois de três meses que eu estava na Austrália. Se eu tivesse chegado sem nenhuma grana, eu tinha entrado no primeiro emprego que aparecesse na minha frente, provavelmente não ia ter procurado e um emprego na minha aquela área. Aquela bola de neve né, do desespero. Tá Preciso bom. pagar a conta, pagar conta. Tá bom aqui, e começa com é. começa a acomodar e aí você acaba não procurando porra nenhuma Exatamente. na sua área. Então... E já é uma das certas que você tinha colocado também, né? De ter é. procurado emprego na sua área. E eu fui com o foco de procurar emprego na minha área. Então, e se você, ficou você três tem três anos no mesmo emprego. Exatamente. Então, se você tem um inglês um pouquinho, não precisa ser muito bom, mas se for um pouquinho assim, ó, intermediário, já dá pra você procurar emprego na sua área, se apresentar. Não precisa ter medo, ninguém vai te morder. Vai dar tudo certo. Exatamente. E o último grande acerto que a gente teve, essa foi, essa foi o que mais deu frio na barriga de ter feito, né? É justamente ter aberto um negócio no exterior. Né? Então empreender pra gente foi uma coisa muito assim, difícil no começo. Né? Nós desconhecida? Não, nós não tínhamos dinheiro, foi uma coisa desconhecida. Aí a gente começou eu e a Paula sozinhos com a Twiz, eu sentado numa mesinha no centro de Brisbane, atendendo a galera, fazendo parceria com a escola. Tentando fazer o negócio dar certo, né? Hoje a gente está indo para nossa terceira unidade da Twiz, no terceiro país, então as coisas estão crescendo bastante rápido. Mas para gente um grande acerto foi tentar empreender no país. Muita gente fica pensando que, ah, mas eu sou estudante, eu não posso vai aprender, ser impossível. vai ser impossível. Cara, o visto de estudante tá lá no site da imigração, qualquer um que esteja assistindo esse vídeo agora pode ir lá no site da imigração e conferir que no visto de estudante não tem nenhuma restrição, restrição tá? entre você abrir uma empresa no exterior. A não ser que você trabalhe 20 horas por semana, que é a regra do teu visto enquanto você estiver estudando, você não tem restrição de abrir uma empresa no exterior. Né? É na, bem tranquilo a empresa então, na Austrália não é, uma, como não, é super BES, tranquilo, demora né? Um dia, você abre Você coloca lá num dia, no outro já tá pronto Se, se for o compra se for o ABN é na hora mesmo na hora, é Então na hora você já coloca e já, já abre Se você seguir a boiada Você só vai ser mais um Você não pode seguir a boiada As pessoas que se destacam São as pessoas que fazem o que os outros não fazem E eu fiz o que os outros não fizeram Eu parei de trabalhar para os outros, parei de lavar prato Abri a minha empresa e deu certo então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, comenta, curte, compartilha. Se inscreve no canal pra poder receber as notificações. Não esquece de clicar no sininho aqui embaixo também, porque o YouTube não mostra mais os vídeos novos, né? Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.